Olá, amigos. Eu me chamo Rosana, sou voluntária da CEIA, Casa Espírita, Irmão de Assis. Um prazer enorme estar novamente com vocês para a realização de mais um evangelho. Por enquanto, aqui, pelas redes sociais, mas logo, logo estaremos juntos novamente. É muita paz e espero que Jesus esteja com todos vocês. Meus amigos, o evangelho de hoje é os que têm puro o coração, o tema é esse. Mas antes, eu peço para vocês é, se sintonizarem com os nossos amigos espirituais, tentar fechar os olhos, deixar um pouquinho de lado os problemas, as aflições, e vamos nos conectar realmente com Jesus, com o nosso Mestre amado, com os nossos benfeitores espirituais. E vamos prestar atenção, se for possível, nessa abertura que eu preparei para vocês hoje. Obrigada, meu Pai, pelo dom da vida. Obrigada por todas as vidas que já tive na carne. Obrigada pelos meus pais, parentes, pelos meus amigos, pelos meus irmãos, por todos que me acompanham nessa jornada. Obrigada pelo seu amor infinito, quando me tira do comodismo, trazendo-me dificuldades que, na verdade, são oportunidades para o meu crescimento moral e intelectual. Obrigada pelas pessoas difíceis que me ensinam a ser pacientes, tolerantes, humilde e benevolente. Obrigada pelas pessoas que me amam sem me julgar. Como é importante a gente amar alguém, transmitir coisas boas sem fazer julgamento. Obrigada por mais um dia de chuva ou sol. Jesus, Mestre Maior, obrigada pelo seu Evangelho, seu Evangelho de luz, que me traz ensinamentos preciosos sobre a minha vida, sobre como me comportar, sobre como agir. Bons Espíritos, obrigada por estarem sempre ao nosso lado, me intuindo e protegendo. Que a nossa grande Mãe Maria nos cubra com seu manto azul de paz, amparo, proteção e nos ensine a amar e a perdoar incondicionalmente a tudo e a todos. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo. E assim, meus amigos, nesse clima de gratidão por podermos estar aqui novamente,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 Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente conectados com a espiritualidade amiga da nossa querida ceia, Casa Espírita Irmão de Assis. O evangelho de hoje, os que têm puro o coração... É um tema bastante, assim, é, para a gente poder pensar mesmo. Todos são, mas esse é muito interessante. Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, olha aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, diz o seguinte. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus... É para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade: todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Olha que coisa assim profunda, né? É, a pureza do coração está ligada à simplicidade e à humildade, principalmente a de uma criança. Porque ela nasce pura, não é verdade? Claro que ela tem coisas, nós temos coisas assim de outras vidas, mas a criança nasce pura de coração. Ela lida melhor com todas as coisas. Essa pureza, é, Jesus quer dizer o quê? Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho esse orgulho que bate sempre na nossa porta, não é verdade, meus amigos? Mas se a gente fizer uma boa reflexão desse e de outros ensinamentos do mestre, tenho a certeza de que cada dia nós iremos melhorar. Bom, Jesus, além do que, ele se refere à pureza de uma criança, como foi lido, né? Vinde a mim as criancinhas. Sendo simples e humilde existe amor e cumplicidade com os outros as experiências de vidas passadas ainda estão adormecidas as, a criança ela está aberta ao aprendizado meus amigos vou compartilhar uma história com vocês interessante que aconteceu comigo vale a pena eu estava num, num local e isso já faz um tempinho né e no parque, e algumas crianças estavam brincando, jogando bola. De repente, surgiu uma criança especial, uma criança numa cadeira de rodas com algumas limitações. Pois é, eu fiquei assim observando, eu achei assim bem interessante o que aconteceu. E vem de encontro a esse ensinamento do nosso Mestre Jesus, os que têm puro o coração. É, essa, algumas crianças ficaram meio assim, né, tímidas, ficaram com um pouquinho de receio de chegar perto da, da, daquele menino que estava, era um menino, que estava na cadeira de rodas. Né? De repente, eu fiquei observando, não passou muito tempo não, Duas crianças começaram a se aproximar, jogaram um pouquinho a bola, ele ficou olhando, porque ele tem, né, ele tem algumas limitações. Só que daí, em alguns segundos, eles já colocaram a bola no colo, já puxaram aquela criança para perto. E assim, é, eu percebi a emoção daquele menino de ser acolhido. E também percebi a emoção daquelas crianças de estar acolhendo isso vem de encontro a pureza de coração eu achei muito interessante e compartilho com vocês como é importante é, a gente dar esse espaço né de conhecer é, de colocar essa pureza em nossas vidas assim como essas crianças colocaram essa pureza nesse garoto nesse menino com essa atitude foi muito interessante Pois é, mediante tudo isso, eu faço, o, o, vou fazer uma reflexão. Eu gosto bastante também de fazer reflexão. Mas antes da reflexão, eu vou falar mais uma coisinha. A criança, ela está aberta ao aprendizado. Ela está bem mais aberta do que nós, porque às vezes a gente com aquele egoísmo fica, e não gosta de escutar, é? fica meio assim. Só que aos poucos, nós vamos crescendo, né? de criança, a gente vai crescendo, vai virando jovem, vai virando adulto. E eu não vou falar, não vou falar velho, não. A gente vai ficando mais experiente, né, com uma idade mais avançada. Dizem que a melhor idade começa aos 40, né? Só que acontece um detalhe. A gente também vai adquirindo vícios e defeitos. Agora sim entra a reflexão que eu quero fazer. Por que será que nós não conservamos muitas vezes essa pureza de coração que nós tínhamos quando éramos criança? É uma reflexão assim: é... para a gente poder pensar mesmo quando tiver com a cabeça no travesseiro, por que será que a gente deixa isso um pouco para trás, né? essa pureza de coração que nós tínhamos quando eram, éramos menores. Bom, meus amigos, é, nós temos isso, essa pureza, né, colocar essa pureza é, nas nossas vidas como meta, por incrível que pareça. Afinal, estamos aqui tendo a oportunidade de nos tornar melhores, então, a gente tem que fazer, sim, o melhor. Tem que tentar é, resgatar essa pureza, por mais difícil que seja. Não é fácil, não, mas é muito importante. Para isso, precisamos nos reconhecer filhos de Deus. Porque Deus, ele, ele nos quer felizes e ele deu essa oportunidade. A gente precisa, sim, além de outras, ter... Isso como meta, ser puro de coração. Entender que o próximo é a nossa extensão. Como fez aquela criança? Eles acolheram aquele menino especial e foi muito bom. Realizar as nossas tarefas com integridade. Isso também vai facilitar muito para a gente começar a entender, começar a resgatar essa pureza precisamos tomar cuidado com o que falamos, pois as palavras que pronunciamos partem do nosso coração. E depois que essa palavra, né? às vezes a gente pronuncia uma palavra muito pesada, e de uma ideia muito pesada antes de pensar um pouquinho, antes de refletir, de buscar essa pureza aqui dentro. E depois de pronunciada uma palavra, já vem uma frase, já vem algumas coisas assim ruins, e se torna um pouquinho mais difícil para a gente restabelecer de novo o nosso equilíbrio. Outra coisa que eu estava pensando e estava estudando no Evangelho, as dificuldades dos outros devem ser respeitadas, porque muitas vezes a gente fica indiferente. Ah, imagina, aquela pessoa está passando por aquilo, Ah, se ela tivesse um tanque de roupa para lavar, seria melhor, ela não passaria, ela não fica. Não é assim, meus amigos. Porque nós, mais uma vez, não estamos usando aquela pureza. Nós não precisamos julgar ninguém. Não precisamos também morrer de amores, mas a gente pode ou ficar quieto, ou acolher essa pessoa com um pouquinho mais de respeito. Seria interessante também tantas coisas, né? Mas eu, eu gosto de compartilhar isso com vocês, porque eu acabo aprendendo. Tá? Trabalhar aos poucos é, as nossas imperfeições, procurando trocá-las por virtudes. Né? Então, antes de pronunciar uma palavra ruim, vamos pensar um pouquinho mais. É, Jesus ele nos dá esse aprendizado. Vamos pensar assim de novo, mais uma vez, né? mais uma vez, o que Jesus é, faria se estivesse no meu lugar? Isso é muito importante. Ter a vontade de mudar para melhor é, é muito interessante. A gente coloca, assim, muitas coisas, você fala, ah, e a Rosana está falando muitas coisas para a gente mudar, e por isso, por aqui, parece fácil. Não é fácil, mas também não é impossível. Ampliar nossas atitudes e pensamentos. Isso é muito importante, porque às vezes a gente para um pouquinho no tempo, e a gente precisa caminhar, é, dar espaço para conhecer coisas novas, pessoas novas, é, coisas diferentes. O controle das nossas emoções é muito importante para a gente também resgatar um pouquinho dessa pureza de coração. É porque a gente leva uma buzinada né, no trânsito, já começa a brigar, já começa a discutir, e às vezes a outra pessoa também não tem controle e acabamos por perder até a nossa própria vida. Então, esse controle, esse equilíbrio das nossas emoções é muito importante. Outra coisa que Jesus nos mostra é o seguinte. Progredir moralmente e espiritualmente. Às vezes eu penso assim. Antigamente, não há muito tempo. Não é? eu, eu pensava... Não, Rosana, mas eu, eu, eu, antes de conhecer a doutrina, eu não pensava que eu era um espírito em evolução. E nós somos... Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo e também cuidar da nossa parte moral, da nossa parte espiritual. Por quê? Porque nós somos espíritos em evolução. E isso vem de encontro à nossa reforma interior. Deixar lá as coisas antigas, as coisas velhas e substituir por coisas novas. Né, deixar os tentar é, trocar os nossos vícios os nossos defeitos avaliar no que podemos mudar e ir para frente assim como fez o Saulo né Paulo de Tarso essa mudança ela ocorre de dentro para fora assim como a nossa felicidade ela está aqui dentro junto de nós Outra coisa importante é aprimorar os nossos conhecimentos através de estudos, boas leituras e bons programas. É muito ruim, às vezes, assim, eu vejo no Facebook, é, coisas ruins acontecem, mas a gente precisa tomar cuidado com essas informações e, assim... Em compartilhar, será que a gente está compartilhando uma coisa boa ou a gente está compartilhando, assim, é, colocando mais violência ainda? Então, precisamos ter o bom senso na hora de dizer não vou parar. É, nós precisamos perceber que a mudança, a reforma íntima é tudo, faz parte da nossa evolução. Bom, isso tem a ver com as crianças, né? Aquela pureza de coração que eu passei para vocês. Agora, é, eu também gostaria de compartilhar um aprendizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu pegar aqui e pegar meu óculos, porque eu não consigo enxergar mais assim de perto. Eu não sei por que eu sempre enxerguei tão bem, né? Então, assim, no evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 8, o item também é o 8, verdadeira pureza. Segue junto com o, o item que eu li para vocês das crianças. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram, Escribas e fariseus, naquela época, eram os donos da lei. Eles é, ficavam fiscalizando quem estava realmente cumprindo as leis. E se aproximaram de Jesus e lhes disseram, por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Estavam violando uma lei. Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu, hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele, ele, ele lhe disse: escutai e compreender bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, os furtos, os falsos testemunhos. As blasfêmias e as maledicências estão aí as coisas que tornam o homem puro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem puro. Então Jesus quer dizer o quê? Não adianta a gente só simplesmente cometer alguma coisa ruim, lavar as mãos, pronto, estou livre de tudo isso. Não, não a gente precisa ver o nosso interior, tá? A água, naquele tempo, era considerada como pureza. Só que era mais fácil, né? É, obter essa pureza simplesmente lavando as mãos. Atos exteriores, coisas externas, né? É, então eles davam mais valor no externo do que na, do que na reforma íntima, do que na moral. Né? É, eles preferiam lavar as mãos do que limpar o seu coração, do que tornar-se pessoas melhores. Né? Os homens se iludiam e acreditavam estar limpos com Deus. Só que a gente já sabe que não é assim, né, meus amigos? A gente precisa mudar as nossas atitudes, sim. Jesus nos faz uma advertência de que é necessário trabalharmos a nossa reforma interior, pois somos espíritos em evolução. Estamos aqui para aprender e temos essa oportunidade através da reencarnação. Não adianta estarmos com as mãos limpas e o coração impuro. Não é verdade? Vamos pensar, vamos fazer isso como mais uma reflexão. Meus amigos, para a gente poder terminar, eu gostaria de passar só uma coisinha para vocês. Não esqueçam de fazer aquelas duas reflexões, hein? Da criança e esta agora, hein? Será que só adianta a gente lavar as mãos para a gente ter pureza no coração? Não, né? Precisamos cuidar da nossa moral, dos nossos... É, vícios e defeitos da nossa reforma íntima. Então, olha, para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte. Valorize as coisas boas que o universo te proporciona. Ame ao próximo como a ti mesmo. E vá aos poucos conquistando a pureza que existe dentro de você. Meus amigos, vocês estão no coração do mestre Jesus. Acreditem. Deus abençoe todos vocês, que possamos ter uma excelente semana e, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Fiquem com Deus e até a próxima.